Olá, bem-vindos a mais um vídeo da série Para o Melhoramento da Vida aqui no canal da Dianética e Scientology. Então, estamos apresentando para você o que tem aqui nos cursos presenciais e esses valores em integridade. Esse é mais um dos melhores cursos de Dianética e Scientology. Por quê? Ele é que determina o seu resultado em tudo na vida. Valores e integridade pessoal. Quando a gente fala de integridade aqui, tá até... Vem no início do curso. O nome do texto é integridade pessoal. Você vai ver que integridade pessoal é aquilo que você vê. É você ter coragem para ver o que você tá vendo. Você ter coragem de dizer. Você perceber o que você está percebendo. Então, quando a gente fala de integridade, a gente tá falando de algo que é inteiro. Então, sabe quando você tá inteiro com Você... Desde as ações que você tem para consigo mesmo, até as ações com relação a outras pessoas. Vou dar um exemplo. Tem uma definição aqui, tem um texto aqui que menciona a palavra honra. Honra, por definição, é quando você se respeita e por isso você merece o respeito dos outros. Aí você pode perguntar, e respeito? Que às vezes o que as pessoas têm como respeito por aí é aquele medo, né? Sim, sim senhor, não, senhor, você respeita, porque você tem medo. Mas respeito é quando você, por admirar, evita ofender. Por definição, quando você admira algo, alguém, assim, sabe? Você não vai querer ofender. Entende? Você tem uma peça muito importante que a sua avó deixa pra você e você admira, olha só, isso história da minha avó. Então você não vai querer que nada de mal aconteça com essa peça. Falando de objeto. Falando de uma pessoa é a mesma coisa. O que acontece é que nós estamos numa sociedade que os valores estão tão invertidos que olhar à volta e admirar não tá tão fácil em muitas... É, de acordo com o meio social que a pessoa vive aí também. Então, às vezes a pessoa admirou tanto alguém e essa pessoa traiu a confiança ou não era aquilo que ela imaginava. Então, a pessoa já... Tem ranço, não quer mais saber de admirar ninguém. Mas, e aí acaba que ela já não tem mais respeito, já não confia mais nas pessoas, certo? Mas veja que honra e respeito, pra uma pessoa ter respeito, ela, ou no caso honra, ela primeiro tem o respeito próprio. Se eu falo pra você que eu vou fazer uma live toda semana, ou que eu vou fazer um vídeo toda semana, eu realmente vou fazer. Se eu começar a falhar com a minha palavra, eu posso perder a admiração. Se de repente eu disser que eu vou começar a fazer ginástica segunda-feira e eu tô ponta firme, até os amigos que olham e falam, não, quando essa decide, ela faz. Porque eu cumpro com a minha palavra, eu falo que eu vou fazer, eu faço. Entende? Então as pessoas já começam a ver, ou seja, eu respeito a minha palavra, então obviamente as pessoas vão ver isso em mim. Então quando a pessoa perde essa honra, ela perdeu o respeito, já é uma pessoa que não liga para seu fim -vindo. Então se você fala assim, ah, Luciana, quanto que é um curso desse? Fala tanto, você vem eu cobro muito mais, entende? Tipo, um valor acima do que eu disse, por exemplo, eu combino uma coisa nos contatos, aí quando você chega aqui é outro valor totalmente diferente, entende? E sem aviso prévio, sem nada. Ou de repente chega aqui, nem posso te entregar esse curso, você é vem, paga o curso, aqui, que curso? Onde você pagou? Então, a partir do momento que eu tô dando abertura, fazendo uma coisa errada com você, eu tô dando abertura pra você me ofender. Então eu não conservei meu respeito próprio, lógico que você não vai me respeitar, e lógico que quando se trata de honra, se não há respeito, não há honra, então eu perdi a minha honra. Então, fica uma dica, se você quer melhorar seus valores e integridade pessoal, quer ter melhores resultados nos relacionamentos, nos negócios, onde for, analisa sua integridade pessoal, isso não é um ataque, tem muita gente falando não, mas eu sou honesto, eu sou ético, gente, não, isso não, não vem ao caso. O que vem ao caso é como você está se tratando. Você cumpre com o que você diz, você procura honrar rato com seus compromissos, você quase que não prejudica prejudica o mínimo possível tem que observar muito essas coisas esse curso de valores e integridade em outras palavras explica é, as leis né, da ação e reação por que que você está tendo um resultado desconfortável por que que muitas pessoas têm problemas na vida se ferram na vida e se sentem vítimas da vida eu fui tão bom olha o que fizeram comigo não acredito numa coisa dessa. Eu, que sou uma pessoa tão boa, tão ética, tão honesta, tão sincera, como que uma pessoa que é tudo de bom vai ter um resultado ruim? Então, esse curso é para você fazer você pensar. Não é um curso para te julgar. Mas é um curso para você restaurar o seu valor e a sua integridade pessoal e ter melhores resultados na sua vida. E não estar sujeito a traições cotidianas aí no dia a dia com a sociedade, com o funcionário, com um amigo, com o marido. Então, é um curso muito profundo, valores e integridade pessoal, tá bom? Teoria e prática, então se inscreva no 11, 20, 94, 42, 14. Nosso site é www.genetica.com.br. Até a próxima vídeo. lembra que todos vocês tá? Tchau.